A proposta do senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, cria o programa ProVacinas, com a finalidade de captar recursos para a imunização contra a Covid-19. O projeto é voltado para pessoas físicas ou jurídicas que poderão doar doses dos imunizantes ao Sistema Único de Saúde, o que possibilitará a dedução dos valores no imposto de renda. Além disso, o desconto será concedido para as pessoas que fizerem a doação monetária por meio de transferência para os fundos de saúde, ou investirem na produção pública nacional de vacinas. Rodrigo Cunha disse que a iniciativa é mais uma forma de acelerar a imunização dos brasileiros. O grande benefício seria agilizar a aplicação das vacinas com a entrada da iniciativa privada, preservando a lógica do Plano Nacional de Vacinação. No caso da pandemia da Covid, um dia que a gente ganha pode resultar em muitas vidas salvas. O Governo Federal já conta hoje com sólidos instrumentos de controle, que poderão ser acionados para fazer esse acompanhamento e evitar eventuais desvios. As deduções serão permitidas nas declarações do Imposto de Renda dos Anos Calendário de 2021 e 2022, a proposta está em fase de análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Manuela Moura.